Fala galera, aqui quem fala é o BomBits, começando mais um vídeo no canal. E como vocês sabem, com a pandemia do coronavírus, a quarentena, várias empresas de áudio decidiram disponibilizar seus produtos gratuitamente. Seja por um certo tempo, ou seja para a vida toda, eu vou estar tá falando aqui das melhores gratuidades nessa quarentena. E você não precisa se preocupar, se você quiser baixar algum, o link vai estar tá na descrição do vídeo e você vai clicar e vai poder baixar diretamente. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então já deixa o seu like e se você souber de alguma outra promoção que tá rolando e eu não falei aqui, comenta para a gente ficar sabendo. Então vamos lá, vou começar aqui com o Ableton. A Ableton liberou o Live Suite 10 por 90 dias, galera. É a versão mais completa completa de todas basta você vir aqui e clicar try live 10 free for por 90 dias como são 90 dias é claro todo projeto que você fizer exporta em aberto para você ter salvo e não precisar usar o Webleton depois de novo então ó, basta você vir clicar e dar download agora vamos para a próxima eu vou falar aqui da Sound Toys, uma empresa que eu sou muito fã cara, eu tenho todos os plugins deles, eu gosto muito Inclusive eu tenho esse plugin que eles estão dando que é o Effect Rack Que vai ficar gratuito até dia 30 de junho, você vai poder usar ele até dia 30 de junho Depois disso ele não é mais seu Bom... E esse plugin tem vários outros plugins da Sony Toys. Tem quase todos. É, alguns, eu acredito que alguns não tem, como o Walter Boy, o Little Alter Boy, que muita gente conhece, que ele é bem famoso. Basta você clicar aqui em Learn More. E aí você vai clicar em Get Effect Rack e já era. Mas lembrando, só vai ficar gratuito até dia 30 de junho de 2020, depois você não vai poder usar mais. Então, baixou, usou ele? Dá render no seu áudio já era. Agora vamos para a próxima, eu estou falando da FabFilter. A FabFilter deu um pouquinho menos de tempo, mas ela está dando 30 dias para você usar qualquer plugin dela. Se você quiser usar todos por 30 dias, você pode. Se você quiser baixar um só por 30 dias, você pode também. Basta você vir no site deles, clicar Read More, e aí tu bota seu e-mail e você pede aí esses 30 dias, e pra baixar basta vir em download que vai ter aqui tudo pra você baixar, galera. E só plugin de qualidade, a Sony é muito boa. Vamos pra próxima. Arturia tá liberando o Pigments até dia 3 de julho. Até dia 3 de julho vocês vão poder estar tá usando essa belezinha aqui, que é muito boa, galera. Eu gosto muito do Pigments. Pra mim, um dos meus cintos favoritos, eu já falo muito dele há muito tempo, e ele é muito bom, é só você vir aqui e clicar Free Trial, que você vai estar tá podendo usar por esse tempo todo. E é bastante tempo, basta se logar e já era. Agora aqui, a Acústica áudio tá dando gratuitamente a sua DAO Mix Track Student. Vocês vão estar tá ganhando uma licença gratuita, gratuita, gratuita. Basta você entrar em contato por e-mail com eles é claro, mas é só para estudantes, então já prepara a sua carteirinha de estudante, manda para eles com tudo certinho que eles vão estar tá liberando para vocês Agora eu quero falar de uma promoção muito boa galera, a Loop Cloud junto da Producer Test e a Plugin Boutique Tá dando muita coisa de graça galera, e esses aqui não são temporários, eles estão dando para sempre E tem muita coisa boa ó a primeira coisa que eles estão dando é o Isotope Neutron Elements, da Isotope. Muito bom plugin, muito bom plugin. Basta você clicar aqui e usar esse cupom, mas eu vou ensinar tudo certinho. Eles estão dando também... O All Access, 3 meses de All Access Membership na Producer Test, que tem vários tutoriais, cursos muito legais, muito legais mesmo. Eu já fiz um curso deles de masterização, achei muito legal, muito bem explicado, vídeo muito bem feito. Eu já peguei a minha assinatura. E eles estão dando também aqui é, o Loop Cloud, que ele funciona como se fosse o... Ele é um plugin, mas ele funciona como se fosse o, a Splice. Só que de uma forma diferente E eles também estão dando o Radio Plugin Que é um plugin de edição, de podcast, de rádio Coisas assim, que é muito boa, muito legal também E eu vou ensinar para vocês a como pegar é, Vamos para o Neutron aqui Eles vão estar tá, é, Use cupom code PB Eu copiei aqui esse cupom PB Eu já cliquei no link aqui, vocês vão poder clicar aqui E vai abrir aqui Quando vocês estiverem aqui, vocês vão botar Adicionar ao carrinho e no carrinho vocês vão usar. a Vocês vão usar o cupom aqui. Botou o cupom, vai dar recalcular e vai sair gratuitamente. Para mim não deu, porque eu já peguei, então não vai dar para eu pegar de novo, é claro. Mas é isso basicamente. É, com todos que forem na plugin boutique, vocês vão fazer isso agora é o All Membership Production. Você vai botar aqui Join Now e vocês vão se registrar eu já estou registrado mas vocês vão se registrar e já era vocês vão ganhar esses três meses grátis bom galera o vídeo de hoje é esse todos os links estão na descrição espero que vocês tenham gostado e se você sabe de alguma promoção compartilhe com a gente que pode ser de muito bom grado então, obrigado a todo mundo que veio até aqui. Boa quarentena para todo mundo, que a gente consiga passar dessa logo. E valeu!